Pessoal, nós estamos aqui no início do ano, porque nós já desde o ano passado, desde que iniciou o processo da licitação, que abriu o primeiro lote, tamo, estamos denunciando essa empresa que ganhou os dois lotes, né, o Wagner, a Itapemirim. É, esse final de semana nós vimos diversas denúncias. Qualquer hora esse cidadão será preso. E nós queremos aqui fazer um alerta, porque nós já pedimos, o Wagner já entrou na justiça, o sindicato já fez várias ações. Infelizmente, o prefeito, para atender os interesses dessa empresa, no segundo lote, ele mudou a regra do jogo. Então, nós estamos aqui, iniciando esse ano, pedindo, né, e, e indo, inclusive, se possível, a todos os setores, aos conselhos da, da, do transporte coletivo, que exija do prefeito solução para essa situação, né? que ele desabilite essa empresa, porque essa empresa será um prejuízo muito grande para os trabalhadores e para a população. É isso, Amélia. A Itapemirim, desde quando ela ganhou o lote 1, a gente tem alertado de que ela não tem nem os documentos necessários para ser habilitada. Então, o lote 1, quando ela apresentou lá uma certidão com vários imóveis que não estavam no nome dela, que estavam bloqueados para a questão da recuperação judicial, isso a gente avisou, inclusive, antes de ter o um problema aí com os aviões da Itapemirim e outras denúncias que estão chegando agora. Então, o problema da documentação no lote 1 já era gravíssimo, já era motivo para ter desabilitado a empresa. Depois veio a alteração que a Prefeitura, por iniciativa do Prefeito, fez... Para possibilitar a Itapimirim participar do lote 2. Né? Isso colocou um favorecimento para essa empresa ao permitir que quem ganhasse o lote 1 um também participasse do lote 2. Acabou vindo novamente a Itapimirim ganhando o lote 2. Agora São José está com esse enorme problema. Nós não podemos correr o risco de nossa cidade ter um prejuízo gigantesco para o transporte, para os trabalhadores, para a população, com uma empresa que está cheia de denúncia como essa e que a gente já avisou. Então, cabe aqui à prefeitura a tomar as devidas providências que estão claras lá no próprio processo administrativo e que a gente já pediu várias vezes na justiça, em requerimento, em documentos junto com o sindicato, inclusive é, faltando aqui apenas o prefeito tomar a sua decisão Sim. de desabilitar essa empresa. Então é isso. Essa empresa ela tem que ser desabilitada porque ela não tem condições, ela está sendo denunciada no Brasil inteiro. Agora hoje de manhã eu vi uma reportagem que a garagem de uma cidade, como ela não está pagando, ela foi interditada. Então ela todos os dias tem uma situação grave e nós não podemos é, ter uma piora no transporte coletivo. Não que ele esteja bom, porque falta inclusive gestão. Ele precisa ser melhorado, mas, infelizmente, essa empresa que o prefeito quer trazer de qualquer jeito, por isso, inclusive, mudou a regra do jogo no segundo lote, nós estamos aqui. Continuamos a primeira notícia desse ano de 2022 fazendo as denúncias e que o prefeito tome as providências. Amélia, você foi, inclusive, a gente foi né, lá uhum. em Nova Friburgo, Sim. foi um lugar que a ganhou a licitação deu o prazo, a Itapemirim não apresentou os ônibus, lá eram 90 ônibus Sim. 90 ônibus, aqui em São José nós estamos falando em torno de 500 ônibus ela não tem a mínima condição, né? se numa cidade tão pequena lá, nem Nova Friburgo que é bem menor que São José, ela não conseguiu fazer, você imagina numa cidade como São José, então está na hora de mudar essa realidade, o prefeito tem que tomar as providências necessárias, porque foi ele inclusive um dos principais causadores desse problema Sim. é isso gente estamos na luta por um transporte digno e queremos fora Itapemirim de São José dos Campos.